Olá pessoal, então vamos continuar essa série Aprenda Erlang para um Grande Bem. Antes de continuar, eu vou falar... Esse aqui é o meu canal, né? Como vocês sabem, youtube.com.br C/Dolfo dofuneto. Eu faço vídeos sobre Alixir, tem o meu podcast onde eu entrevisto pessoas da área de lógica, da computação. E tem essa série, esse aqui é o 19 nono episódio. Eu... Acabei de entrar nesse podcast aqui chamado Hello Erlang, em inglês, com o Brujo Benavides e o Slava. No vídeo mais recente dessa série aqui, eu falei sobre tipos, aprendendo um pouco de Erlang para um grande bem 18, então esse aqui é o 19. E nessa série eu estou lendo aqui esse livro, Learn You Some Erlang For Our Great Good, A Beginner's Guide, do Fred Ebert. E... Como eu disse, o vídeo mais recente foi esse aqui, For Type Junkies. E agora vamos falar de Recursion. Na verdade é Recursion. Hello, Recursion. Veja, o Hello, não sei se todo mundo sabe por que que o, o Hello aparece no... Todas essas coisas aí de, de Erlang, é por causa do famoso vídeo do... do lançamento de Erlang que tem um... Hello, Joe! Hello, Mike. Vocês podem escutar um pedacinho disso lá no início do podcast. Hello, Erlang. Então, o que é que eu faço nesses vídeos? Eu vou lendo, eu estou lendo pela primeira vez esse trecho aqui. E aí eu faço meus comentários baseado na minha experiência. Eu abro um terminal também e faço testes para quem não viu os vídeos anteriores. Esse aqui é o terminal do Erlang, o ERL. Recursão. Olá, recursão. Alguns leitores acostumados com linguagens imperativas e orientadas, linguagens de programação imperativas e orientadas a objeto, podem estar se perguntando por que os laços não foram já mostrados, ainda não foram mostrados. É, isso é, é uma observação interessante porque recentemente eu entrevistei o José Valim lá para o meu outro podcast, deixa eu abrir aqui um, uma aba e mostrar para vocês o meu outro podcast, é o Elixir em Foco. Elixiremfoco.com. Ainda não foi publicado o episódio do Valim, o mais recente é com o Felipe Sampaio, da Dashbit, que por sinal, é a empresa do Valim, e ele falou um pouco so sobre essa questão, sobre como certas coisas são mais naturais serem feitas com loops. Escutem esse episódio para vocês entenderem. Mas deixa eu continuar aqui. Então, uh, por que loops não foram mostrados ainda? A resposta para esta pergunta é o que é um loop? Quer dizer, o Fred Fredeber está brincando aqui com a ideia de que não existem loops em Erlang. A verdade é, linguagens de programação funcional frequentemente, usualmente, não oferecem construções de loop como o for e o while. Ao invés disso, programadores funcionais confiam num conceito bobo chamado recursão, que eu estou traduzindo aqui por... Eu acho que fica melhor chamado recursividade. Ele tem essa figurinha aqui. Are we there yet? No, are there yet? Not yet? Not yet, not yet. Recurse your kids. Tem, tem uma relação com. Quando você usa recursão para um para um loop, você vai ter que ter uma condição de parada, né? Que é o yes. Nessa imagem aqui. Eu acho que você se lembra como variáveis invariáveis foram explicadas no capítulo introdutório. Se você não se lembra, você pode dar a elas mais atenção. Eu vou lembrar aqui eu terminal, olha, se eu coloco aqui no Erlang, x é 5, aí depois eu, ah, não quero mais que o x seja 5, x igual a 6, aí ele diz, opa, não pode, você não pode fazer isso aí, é porque, na verdade, o igual não é um comando de atribuição, é um comando de casamento de padrões, a gente já viu isso em vídeos anteriores. A recursão pode também ser explicada com a ajuda de conceitos matemáticos, conceitos e funções matemáticas. Uma função matemática básica, como o fatorial de um valor, é um bom exemplo de uma função que pode ser expressada recursivamente. O fatorial de um número n é o produto da sequência 1, 2, 3, n, ou, alternativamente, n vezes n-1, n-2 vezes 1, para dar alguns exemplos, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, o fatorial de 4 é 4, 3, 2, 1. Então, tal função pode ser expressada da seguinte forma em, em notação matemática. O fatorial de n é igual a 1, se o n for 0, ou igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Então, isso é uma definição recursiva. Para eu definir o fatorial, eu estou usando o fatorial na definição. O que isso nos diz é que, o valor, é que se o valor de... A. Ah, foi o que eu acabei de explicar, né? Então, quando você usa essa definição para calcular o fatorial de 4, você diz, ah, o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. E quem é o fatorial de 3? É 3 vezes o fatorial de 2. E quem é o fatorial de 2? É 2 vezes o fatorial de 1. Quem é o fatorial de 1 é 1 vezes fatorial de zero. e quem é o fatorial de zero? é 1. Ele engoliu um passo aqui, mas tudo bem. Como pode tal função ser traduzida da notação matemática para Erlang? A conversão é bastante simples, olhe para as partes da notação, n fatorial, 1 e n vezes n menos 1 fatorial, e, então para os ifs nós temos assim uma função cujo nome é fatorial de n, guardas, que são os ifs, e... ei, esse aqui eu acho que é um, um typo dele, né? Um errinho de digitação. E o corpo da função, que é um, e n 1 e n-1, que são essas... O corpo da função é isso aqui e isto aqui. Hum... Vamos renomear n fatorial para fac de n, porque elas variáveis em Erlang tem que ser com letra maiúscula, e você tem que dar um nome decente para as funções, para restringir nossa sintaxe um pouco, e aí temos o seguinte, então aqui eu tenho a definição do módulo chamado recursive, a função pública desse módulo se chama fac, ela tem a aridade 1, e a definição é somente isso, se o n for igual a zero fac de n é 1, se o n for maior que zero fac de n é é n vezes fac de n-1. Isso aqui pode ser simplificado com a ajuda do casamento de padrões, e aí você fica fac de zero é 1, fac de n, quando n maior que zero, é n vezes fac de n-1. menos Então, aqui ele, ele garante que se eu passar um número menor do que zero, vai dar erro. Então, esta é uma... Não, isso é rápido e fácil para algumas definições matemáticas que são recursivas por sua própria natureza. Nós fizemos um loop. Né? Então, isso aqui acaba funcionando como um loop. Uma definição de recursão pode ser feita, pode ser tornada mais curta, dizendo uma função que chama a si própria. Então, a função FAC chama a função FAC. Porém, precisamos ter uma condição de parada. O termo real é caso base, que nesse caso aqui é isso aqui. Porque de outra forma a gente vai entrar num loop infinito. No nosso caso a condição de parada é quando n é igual a zero. No caso aqui ele colocou um n minúsculo, mas na nossa função é um n maiúsculo. Mas aqui na, na definição é o um n minúsculo. Neste ponto, nós não precisamos mais dizer a nossa função para se chamar, né? Aqui não precisa mais. E ela para a sua execução ali mesmo. Ali mesmo. É, comprimento. Ah, ele vai definir uma função comprimento de uma lista. Vamos tentar ser. Vejam, essas coisas aqui são interessantes porque são coisas que você tem já na linguagem, mas você faz para aprender como fazer, porque isso pode ser útil para você em algum momento. Se bem que o que a minha experiência com Erlang e Alixir diz é que tem muita coisa, muita coisa, que você não precisa usar recursão porque você vai usar acabando ou o módulo lists em Erlang ou o módulo enum em Alixir. Então, essa é uma coisa importante. Vamos tentar fazer isso um pouco mais prático. Vamos implementar uma função para contar com... Quantos elementos uma lista contém? Então, sabemos desde o início que vamos precisar de um caso base, uma função que chama-se própria, uma lista para testar com nossa função. Com a maioria das funções recursivas, eu acho que o caso base é mais fácil de escrever primeiro, que é a entrada mais simples... É, qual é a entrada mais simples que podemos ter para uma função para achar uma, um, o tamanho. Né? Qual é a, a entrada mais simples que você pode pedir para achar um tamanho? Certo, com certeza, é a lista vazia. Uma lista vazia, cuja, cujo tamanho é zero. Então, vamos fazer uma nota mental de que isso, a lista vazia é igual a zero quando você está lidando com comprimento. Então, a próxima... Lista mais simples tem um tamanho de 1. Um. É uma lista com um elemento só. Isso parece bastante com. Isso parece ser suficiente para a gente iniciar nossa definição. Ah, interessante. Então ele está tá mostrando como é que você vai desenvolvendo passo a passo a função len. Ótimo. Podemos calcular o comprimento de listas. Ah, sim. Esqueci de explicar esse código, né? Então aqui ele está dizendo. Então, olha, eu posso definir essa função len com somente essas duas cláusulas e a única coisa que ela vai fazer é: se ela receber uma lista vazia, ela retorna zero, se ela receber uma lista com um elemento, ela retorna um, qualquer outra coisa que ela receber vai dar erro. Então, ótimo, podemos calcular o comprimento de listas, dado que a lista, que o comprimento é zero ou um, bastante útil. Bem, claro que isso é inútil. Oh, meu celular está eu tenho um celular aqui que ele está quebrado, e ele está tocando o alarme ainda assim. Mas, ok, então, eu estava falando aqui da... que isso era muito útil, é, ele fez uma brincadeira, né? Claro que é inútil, porque ainda não é recursivo, o que nos traz para a parte mais difícil, estender nossa função é, de forma que ela chama a si própria para listas maiores do que 1 um ou 0 como é, foi mencionado antes que as listas são definidas recursivamente, é, então isso, isso é uma observação importante, as listas em si, elas são recursivas então você usa isso a seu favor quando você vai definir a função len então isso significa que podemos usar esse padrão aqui h barra t para fazer o casamento contra listas de um ou mais elementos é... Como assim, pois uma lista de tamanho 1... Vai, uma lista de tamanho 1 já dá para ser abarcada por, por essa... Abarcada, será que é o termo certo? Por isso aqui. E uma lista de tamanho 2 vai ser definida dessa forma aqui. Note que o segundo elemento é uma lista em si própria. Isso significa que apenas pedimos... Apenas necessitamos contar o primeiro e... A função pode chamar-se si própria no segundo elemento. Dado, cada valor numa li... Dado que cada valor numa lista conta como sendo o tamanho de 1, um, a função pode ser re reescrita da seguinte forma: o comprimento de uma lista vazia é isso. O comprimento de uma lista com um elemento e mais uma lista é 1 um mais o comprimento dessa da cauda da lista. Né? A gente chama de cauda. Isso aqui é o primeiro elemento é a cabeça, o segundo é a cauda. Por isso que tem o H e o T. O h de head, cabeça, o t de tail, caldo. E agora você tem sua própria função recursiva para calcular o tamanho de uma lista. Para ver como lend1 um se comportaria quando executado, vamos tentar isso numa lista, digamos, 1, 2, 3, 4. Então, se eu for chamar de 1 2, 3, 4, ele vai chamar, ele vai casar com esse padrão aqui. Aí ele vai pegar lend 1, 2, 3, 4 e ele vai retornar 1 mais lend 2, 3, 4. Aí ele vai chamar aqui e vai de novo colocar isso aqui. Aí esse aqui vai de novo colocar isso aqui. Ah, e aí o lend 4 não. É, Aí o lend 4 vai pegar o lend 1 mais o lend da lista vazia. E finalmente a lista vazia retorna lend de Lista vazia retorna 0. Aí ele sai somando todo mundo até chegar no valor 4, que é a resposta correta. Parabéns por sua primeira função recursiva útil em Erlang. Tail Recursion, Ford H4. Será que ele tem um filho chamado Ford? Fez um porquinho com um rabinho aqui que não tem nenhuma recursividade aqui. Cumprimento de uma recursão por cauda, você pode ter notado que, para uma lista de quatro termos, nós expandimos nossa função para chamar é, uma camada de uma, uma cadeia simples de cinco somas. Enquanto que isso faz o trabalho para listas curtas, pode ficar, pode ficar problemático se sua lista tem alguns poucos milhões de valores nela. Se você quer manter milhões de números na memória para um cálculo tão simples, né? Porque, veja, para cada, cada elemento teve que deixar um, um desses números aqui na memória. Uh, se você quer... Cadê? Onde é que eu estava? Você... Não, você não quer manter milhões de números na memória por uma, por um, para um cálculo tão simples. É um desperdício e há uma forma melhor. Entra a recursão por cauda. É, aqui eu, eu tenho um, uma observação que, assim, as pessoas de Erlang dizem para você não pensar muito inicialmente sobre a recursão por cauda, porque o compilador se livra de muitas dessas recursões que podem ser ineficientes por você. Então... E eu acho que eu já ouvi a, a, a sugestão de só pensar nisso quando realmente você tiver um problema. Mas, ok, vamos continuar. O Fred Ebert já está falando da recursão de cauda. Recursão de cauda, né? Tail recursion. Recursão de cauda é uma forma de transformar o processo linear acima, que cresce à medida que cresce tanto quanto tantos elementos você tiver em um processo iterativo em que não há nenhum crescimento. Para ter uma função, uma chamada de função sendo recursiva por cauda, ela precisa ser sozinha. Deixe-me explicar. O que fez nossas chamadas anteriores crescerem é a resposta primeira, é que a resposta à primeira parte dependia de avaliar a segunda parte. A resposta para 1 mais lenRest necessita da resposta de lenRest, aí depois que você tem a resposta de lenRest, você soma mais um. Então, aqui, a função lenRest, é, então, necessitava é, do resultado de outra chamada de função para ser chamada. As somas ficariam empilhadas até que a última fosse achada. E apenas, então, seria o resultado final calculado. A recursão por cauda procura eliminar esse empilhamento de operações. É interessante porque ele coloca esse termo empilhamento e na prática você vai ter uma pilha mesmo de chamadas. Você coloca uma chamada, depois chama outra, chama outra e vai empilhando, né? E a primeira sair, a primeira entrar, não, a última entrar é a primeira sair. Ó, a recursão por cauda tenta objetiva eliminar esse empilhamento de operações reduzindo-as à medida que acontecem. Para conseguir isso, precisar, precisaremos manter uma variável temporária extra como um parâmetro na sua função. Irei ilustrar o conceito com a ajuda da função fatorial, mas este tempo definindo isso pode ser Recursivo por cauda. É, irei ilustrar o conceito com a ajuda da função fatorial. Ah, sim, não, agora que eu entendi o que ele escreveu. Irei ilustrar o conceito com a ajuda da função fatorial, mas desta vez vou definir a função fatorial como sendo recursiva por cauda. A, a variável temporária que eu mencionei anteriormente é às vezes chamada de acumuladora. Acumuladora e age como um lugar para armazenar os resultados nas nossas computações à medida que elas acontecem, com o objetivo de limitar o crescimento das nossas chamadas. Então, essa função aqui é a função fatorial, que ele chama de tailfack, porque é uma função fatorial definida com recursão por cauda. Então, primeira coisa, isso é um padrão que, que é muito útil, até mesmo quando você não precisa tanto da eficiência, mas que, que a... acontece quando você precisa de um, de um valor temporário, que é o seguinte, eu estou dizendo, olha, eu quero o fatorial de n, mas eu vou chamar uma função auxiliar, essa função, veja, na verdade ele está definindo aqui duas funções, a primeira função é fac barra 1, quer dizer, a função fac que só tem um argumento, e que é essa função que vai ser pública, e a função FAC barra 2, que tem dois argumentos, e quando eu chamo o FAC pela primeira vez, esse primeiro argumento é 1. Um. Se, por exemplo, eu chamar ela com o número 0, eu retorno 1, um, que foi o primeiro argumento. Se eu chamar ela com qualquer outro valor, o ou n maior que 0, eu simplesmente chamo o FAC agora com n menos 1, e aí a, a a operação de multiplicação que no outro aqui é porque eu estou fazendo com len, né? Enquanto que aqui a multiplicação acontecia dentro do corpo da função recursiva, agora ela já é passada aqui como um argumento. Então a questão é: o compilador ele sabe que quando eu chamar isso aqui, eu vou. o resultado vai ser isso aqui. Então, ele esquece desse aqui, ele já vai dar o resultado, ele não vai empilhar isso aqui para depois fazer uma multiplicação, não. Ele já vai chamar esse aqui, pronto, o resultado disso aqui vai ser o resultado desse aqui. Deixa eu ler como foi que ele explicou isso, ver se a explicação dele foi melhor que a minha. Então, eu defino, tenho o FEC1, tenho o FEC2, a razão para isso é que o Erlang não permite que argumentos de. A ah, Erlang não permite argumentos defaults em funções. Se bem que mesmo em, em Elixir, quando você define um argumento default em uma função, se não me engano, isso implica que você tem duas funções também. Né? Ah, aridade diferente diferentes significam diferentes funções. Isso foi explicado em, em capítulos anteriores. Então, faz, fazemos isso manualmente. Nesse caso específico, ter o FEC1 um age como uma abstração sobre a função recursiva teofec2, os detalhes sobre o acumulador escondido teofec2 não interessam a ninguém, então apenas exportamos, né? então só essa função é pública, a outra função teofec barra 2 é privada. Quando a gente executa essa função, olha como fica mais bonito, ah, eu chamo teofec4, aí ele chama teofec4,1. teofec4,1 vai chamar teofec de 4 1 e 4 vezes 1 ter o FEC de 3, 4, porque aqui ó, ele vai receber ó, 3 e 4, vai chamar, ter o FEC de 2 e 3 vezes 4, que é o resultado de 4 vezes 1, até chegar a ter o FEC de 0, 24, que vai, vai ser o caso base lá, e vai retornar 24. Você viu a diferença? Agora nós nunca precisamos manter mais do que dois termos na memória. O uso do espaço é constante vai levar tanto espaço para calcular o fatorial de 4 quanto tomaria para calcular o fatorial de 1 milhão. Se nós esquecermos que 4, o fatorial de 4 é um número bem menor que o fatorial de 1 milhão na sua representação completa. Isto é... Não entendi. É, vai tomar tanto espaço para calcular o fatorial de 4... Ah, sim, sim, entendi. O que ele quis dizer é que, quer dizer... É, é que o, quando você representa em memória o fatorial de 4, 24 vai ocupar um, um byte enquanto que o fatorial de um milhão vai ser um número gigantesco, vai ocupar muito mais memória, mas a questão é é somente um espaço de memória um espaço lógico de memória, não um espaço físico de memória enquanto que no outro você precisar de vários espaços lógicos de memória para fazer a soma a soma não, o produto no final, né? Com um exemplo de, com um exemplo de fatoriais com recursão por cauda, debaixo do seu cinto, né, debaixo na sua caixa de ferramentas, você pode ser capaz de ver como esse padrão pode ser aplicado para nossa função len de comprimento. O que nós precisamos fazer é fazer a nossa chamada recursiva ficar sozinha, ela não pode ter ah, eu chamo a função recursiva, depois somo com alguma coisa. Não, tem que ser somente a chamada. Se você gosta de exemplos visuais, apenas imagine que você vai colocar a parte mais um dentro da chamada de função, adicionando um parâmetro. Gostei, né? Gostei desse exemplo visual. Então, você vai pegar esse mais um aqui e dar um jeito de colocar ele aqui dentro do Do len. Então, isso se torna tail length, chama tail zero, tail de disso aqui, a é você veja o mesmo padrão lá do, do anterior. Tail de lista vazia retorna um acumulador, tail de uma lista qualquer retorna tail do da cauda e soma mais um no acumulador. E agora, a sua função de length, de comprimento, é recursiva por cauda. Uh... Tem bastante material ainda do, de recursão, então este vídeo aqui já chegou a 25 minutos, eu gosto sempre de tentar deixar os vídeos com menos de 30 minutos, o que já é bastante tempo, vai ficar para o próximo, então eu vou deixar esse vídeo aqui nesta playlist, ah não, a playlist que aparece lá no, no meu canal, é essa aqui, né? Aprenda Erlang para um grande bem. E eu vou deixar o link para a parte Hello Recursion, que a gente acabou de ver. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Não sei quando vai ser. Esses vídeos eu faço quando dá, quando eu tenho tempo, quando eu tenho disponibilidade. E eu vejo que algumas pessoas têm assistido. Não é uma linguagem muito popular o Erlang, mas se a gente tiver duas, três pessoas sendo beneficiadas por esses vídeos, para mim eu tô, estou totalmente satisfeito. Um grande abraço, escutem lá, quem entender inglês, escute o Hello Erlang, que tem muita coisa de, do mundo de Erlang que eu mesmo não conheço. Escute o Alexandre em Foco, a gente acabou de gravar um episódio fantástico, gravou anteontem, e vai sair esse episódio com José Valinha agora em abril. Não, o de José Valim é em março, em abril de 2022, vai ter uma começar uma nova temporada com um episódio fantástico. E não esqueçam que a Elixir completa 10 anos este ano, então vai ser um, um evento especial também. Um grande abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.